Salve, salve rapaziada! Beleza? Samuel Barriuzzi aqui no vídeo de hoje me ensinar vocês aí a como ler QR Code pelo computador primeiro vocês tem que ter o Sharex instalado, no caso eu já ensinei aqui é, depois tem que ter um QR Code é, e depois abrir o programa do Sharex vocês clicam em ferramentas aí clica em código QR depois decode é, minimiza daqui vocês abrem o QR Code se você tiver o QR Code na tela você clica aqui, se você tiver o, uma imagem do QR code, você clica aqui e seleciona a imagem. Bem, como eu tenho a imagem aqui, eu vou clicar em decode from screen, né? Eu seleciono a área, selecionando, segurando o botão do esquerdo, né? Selecionar e pronto. E tá aqui um link que foi do QR code que vai para o meu canal. Bem, é simples isso mesmo. É muito fácil, muito simples. É, se eu te ajudei, deixa o like aí, se inscreve no canal. E é isso aí, muito obrigado por assistir, falou!